que a Honda trouxe na PCX tá? Que ficou muito bom é, Depois de vários lançamentos De moto agora em 2022 Que a Honda lançou A maioria deles a Honda errou é, Trouxe algumas melhorias não muito boas E aumentou de preço Das motos Mas a PCX na minha opinião Ela acertou tá? Vou falar para vocês qual foram as mudanças no vídeo de hoje Espero que vocês gostem Deixe o like no vídeo, se você acha que a Honda acertou nesse lançamento da PCX 2023, tá? É, teve várias mudanças, praticamente a moto mudou inteira. A moto mudou tudo, que é o que a gente espera, né? A moto mude e traga bastante melhoria. É isso que a gente espera, pagando caro no valor das motos, pelo menos tenha mudanças positivas. Seguinte, família. É, a PCX você pode encontrar ela em três versões, sendo a PCX CBS, PCX ABS e PCX DLX, que é a mais completinha, tá? É, cada versão tem o seu preço. É, primeiramente, uma mudança que a Honda fez, ela aumentou. Vou passar para vocês é, a PCX modelinho CBS que é a modelo mais barata entre aspas né que não é tão barato assim é tava custando no site 14.690 reais na modelo 2022 e agora passou para 15.460 reais ou seja aumentou 770 reais o valor dessa moto Aumentou bastante, porém é, agora, agora a gente consegue entender é, que teve motivo essa alteração de preço. É, é justificável essa alteração de preço, tá? Das outras motos, por exemplo, a Titan aumenta preço toda hora e não muda nada na moto, então não tem justificativa nenhuma para a Honda aumentar o preço do jeito que ela aumenta. Mas na PCX Teve sim, eu vou explicar para você nesse vídeo, tá? Então aumentou R$ 770 reais o valor da moto Esse é o valor do site, tá? É, na loja com certeza vai estar tá custando aí A partir de R$ 20.000 A PCX no modelo CBS E acredito que a modelo DLX vai estar tá custando por volta De uns R$ reais tá? Que é o modelo mais top de linha da PCX a PCX rapaziada é a moto que mais vendeu É a scooter que mais vende O pessoal gosta dela muito Eu mesmo se eu tivesse uma Se eu quisesse ter uma scooter Eu compraria uma PCX que é uma moto muito top é A moto é muito boa de verdade uma Moto econômica O tanque dela Ela tem 8 litros Mas tem uma boa autonomia tá? Seguinte, melhorias que a, que a Honda trouxe A Honda mudou as cores Da moto na versão CBS, ela está vindo na cor cinza metálico. Na versão ABS, ela está vindo na cor branco perolizado. E na versão DLX, está vindo na cor azul metálico. São cores bem bonitas, todas elas eu gostei bastante. Qual cor você acha mais bonito? Deixa nos comentários aqui qual cor você achou mais top que a Honda trouxe. A Honda já acertou, o primeiro acerto da Honda Já foi nas cores, ficou bem legal a moto é, A moto mudou também as carenagens Mudou o design Do farol, teve mudanças leves Ela mudou os traços Das carenagens tá? É, o apoio de pé também Deu uma largada Para apoiar melhor o pé na hora de conduzir a moto Outra melhoria Que a Honda trouxe Foi na questão Do espaço Debaixo do banco para guardar Capacete por exemplo aumentou É agora o espaço É de 30 litros É um espaço bom, dá para você guardar um capacete tranquilo Guardar suas coisas debaixo do banco Muito bom esse essa melhoria Que a Honda trouxe A Honda mudou o chassi Da moto, deixou ele mais leve E mudou o chassi Da moto é, Também é outra melhoria Que a Honda trouxe A Honda também Ela mudou o motor da moto, que ficou muito top na minha opinião, depois eu vou fazer até outro vídeo falando sobre isso. A moto era 150 cilindradas, já andava bem, e agora ela motor 160 cilindradas. Por isso a Honda teve que mudar o chassi dela para caber o motor no lugar certinho. A Honda acertou muito nesse motor. Já já eu vou falar a especificação técnica dele para você, tá? Ele tem... Um motor de 156,9 cilindradas ele gera 16 cavalos a 8.500 rpm é o motor mais forte da Titan. eu até me impressionei ele tem um pouquinho menos de cilindradas cilindrada que da Titan. a Titan tem 162 e 15 cavalos o da pcx tem 16 cavalos e tem mais torque tem 1.5 kg de torque então é um motorzinho muito top, vai andar muito bem na cidade mesmo motorzinho esperto, sabe é econômico e esperto, muito bom gostei, a Honda acertou muito até deveria trazer um motor é, com essa cavalaria, aumentar um cavalinho aí no, no motor da Honda da, da Tita 160, falei errado deveria aumentar um pouquinho a cavalaria, cavalaria dela Outra coisa, rapaziada, que, que mudou na moto foi a questão da tomada. Antes era tomada 12V e agora é tomada USB. Mais fácil para você carregar seu celular enquanto você tá dirigindo a moto. É mais um ponto muito positivo que a Honda fez. Que hoje em dia é tudo USB, né? Você tá com o celular ali, já liga o, no USB da moto, já tá carregando. Muito bom essa melhoria. Outra coisa que mudou foi a questão da iluminação. Já, a moto já era full LED. Só que a, a Honda ela mudou o design do farol dianteiro. Ficou muito bonito. Eu sempre gostei do farol da, da PCX. Achei ele chama muita atenção. Ilumina bem. Achei bem bonito. Já achava bonito, achei mais bonito ainda. Muito top. Esse farol dela de LED. Totalmente de LED. Muito top mesmo. Bem bonito. Outra coisa... Que a Honda mudou família. É que agora a moto ela tem alarme de fábrica. Ela já tinha antes a chave dela era da PCX era presencial, ou seja, você não precisa colocar na ignição igual aqui, ó, coloquei para ligar a moto. Com a chave no bolso, você chega perto da moto, vira o botão e a moto já liga. Chave presencial. Ela já tinha isso antes. Só que agora a moto já vai vir com alarme de fábrica é sinceramente eu vi os vídeos do pessoal mostrando o um alarme tá tem alguns vídeos aqui no YouTube eu não achei muito interessante é bom essa melhoria é para quem não tem alarme na moto é bom só que alarme não vai adiantar muita coisa não é um alarme que tem até níveis de de de som para você colocar o volume mais alto mais baixo só que eu achei muito zoado o alarme dessa moto, esse, esse que vem de fábrica Se você colocar um alarme que você compra numa loja de acessório, por exemplo, ele é bem melhor Vai ser um alarme de presença bem melhor E, Mas alarme também não resolve muita coisa, viu? Porque PCX, geralmente o pessoal assalta a mão armada E, e aí não, não tem alarme que salva, né? Aí tem que ter seguro Por isso eu falo para vocês, sempre contrata seguro Quando for comprar uma moto, vê o preço do seguro Para depois você não andar desprotegido Muita gente anda desprotegido E acaba sendo roubado, ficando com carnet de, de boletos para pagar a moto E sem a moto, é muito triste ver isso Então sempre fazer seguro quando você comprar uma moto tá? Seja ela nova ou usada, qualquer tipo de veículo Seguinte, tem na minha descrição aqui também, aqui do, do vídeo, o contato do seguro, tem também o link de WhatsApp aqui do canal, tá? Se você quiser saber informações sobre motos, se você curte moto, entra no, no WhatsApp aqui do canal, beleza? Que você vai curtir. E tem e tem também meu Instagram, diogo 011oficial para você curtir as fotinhas-chave da tita 160 e sabendo as novidades de quando sair vídeo novo aqui no canal que eu tô postando agora quatro vídeos novos toda semana beleza rapaziada essas são as novidades da pcx tá a moto na minha opinião ela ficou muito top tem vários vídeos aí no YouTube que mostra com mais detalhes essas mudanças que eu falei para você tá por isso eu, eu falei para vocês que eu ia somente falar as melhorias mas a moto ela tá muito top é, Eu gostei muito A moto aí com chave presencial Com alarme Aumentou a potência do motor para 16 cavalos Agora a moto 160 cilindrados Ah lembrei A moto também mudou o painel O painel dela digital blackout é, Mudou o design do painel O painel dela é muito bonito Bem completinho Com marca, rotação do motor Combustível Marca consumo médio, marca velocidade O painel dela ficou muito bonito também A moto ela é full LED Rapaziada, para quem gosta de scooter É uma boa opção, tá? É, a PCX é uma moto muito boa Que eu já gostava antes e, e agora gosto ainda mais Achei ela muito bonita Só que eu prefiro moto é, não, não no modelinho scooter Mas desse modelinho street Aqui ó, ó que tem o um banco no meio Que você apoia Apoia as pernas no banco o, o, o modelo Da 160 É o modelo que é o mais curto Mas pra quem gosta de scooter É uma ótima opção de compra Beleza rapaziada É nós aí, tamo junto